Você trouxe muitos amigos e eu percebi Mas não adianta, porque eles não vai te carregar E eu vou te bater, descarregar toda a minha ira Entende, mano? Claro que sabe que tá na mira Tipo calor corporal, você não entende esse quintal Tem de quanto você tenta rimar, eu vomito um sarau Então tenta pegar nessa base Acabou contigo, você nunca consegue, sempre vai estar em perigo E ainda não tinha acabado, mas tá tudo bem Você é retardado É Pegadinha do malado yeah, yeah. É isso hein Temos resposta do outro lado Para Kaique violentamente Vamos que vamos Caralho, tá acabando Mata esse cara no pé Mata esse cara no pé Mata esse cara no pé só pra quem tem flow ei. Só pra quem tem flow ei. Só pra quem tem flow ei. Ei, ei, ei, ei, ei. fala muita tá falou até em cima da batida Que eu sou retardado Eu não tô entendendo desse MC Tá na minha frente, é do outro oh, Então pode pular, ah, parceiro, você o Mike mic Como se assim você fala que eu sou retardado? Caralho, fala isso pro Steve Hawk Cusão, você é muito fraco, tá ligado? Fazendo freestyle, meu parceiro aqui, pede socorro Você é muito fraco, tipo MC, na ano passado eu morri Mas esse eu não morro Então, mano, cê tem que entender Vai falona, tipo o óculos dele é amarelo Que eu vou deixar o seu hematoma, cuzão uh -huh. Cê tá ligado o que agora eu falo pra vocês Fala que vai me matar, mas explana pra geral que cê é meu freguês Eu não sei o que aconteceu, desaprendeu português? Já te bati, uma, duas, três, três Deixa o beat virar, o seu pescoço eu já viram Quando eu tô fazendo o tá limando, agora eu não sou o você tá ligado, mano, que agora eu já miro e já atiro Você é fraco demais, tá ligado, meu parceiro, pode pá Agora fazer um freestyle nessa base eu vou agachar. Você é fraco pra caralho, por isso não vai pegar Então agora na corrida tá ligado, meu parceiro, quero ver Você me alcançar, Você fraco Tá ligado, meu parceiro, que agora fazer um freestyle Mano, você não tá nessa tatuagem Você tem uma tatuagem, com certeza vai ser confundido com a quantidade Mano, toma cuidado, o policial hoje em dia tá muito safado Mas deixa eu fazer um freestyle que agora fica explicado Ele está muito safado, então pode pá Tá ligado, o Mike, use uma luva quando você for sair de casa, não use o guarda-chuva. Ô louca, é chuva de bala, meu parceiro. Tem resposta do outro lado, a vai, Vai que vai, vai que vai! <susurra> eu, eu, eu. Uh -huh, uh. Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, <susurra> ei! Falou que esse ano você não morre Sabe que eu faço algo de novo Bota um 10 anos pra frente que eu boto E todo ano te mato de novo Mano, que tem que entender, tem que absorver Sabe que nessa batalha, mano, infelizmente Esse cara aqui nunca vai absorver Nossa, falou, mas tudo bem Sabe que você vira lente condensado Uma você me ganhou e as outras três Sabe que tomou um pau e sempre foi roubado Mano, tem que aprender O cara fala que é isso aqui, mas tudo bem Tá no lote, pois esse cara fala de amarelo Meu soco, mano, te deixa roxo Sabe que você não aprende Demais eu represento sempre a essência dos ancestrais. Wow.